Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar os quatro passos que você precisa fazer para potencializar a Lei da Atração em até mil vezes na direção dos seus sonhos e objetivos. E até o final desse vídeo você também vai descobrir porque a Lei da Atração não funciona da maneira que você tanto quer que ao invés de atrair aquilo que você deseja, prosperidade e abundância, atrai o oposto. Você vai descobrir o um mapa, a direção que você precisa caminhar para literalmente entrar no fluxo próspero da vida. Você vai identificar quais são as chaves que você precisa girar para destravar as áreas da sua vida que hoje estão travadas. E eu aposto que você não viu nada tão detalhado e tão profundo sobre lei da atração, como eu vou te explicar até o final desse vídeo. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre lei da atração, ou a maioria dos conteúdos que tem por aí, falam que basta apenas pensar positivo que tudo vai melhorar. Mas na realidade, é muito mais profundo e ao mesmo tempo simples que isso. Para por um segundo e pensa, por quanto tempo você pensou positivo, se manteve em um estado positivo e mesmo assim nada do que você queria se manifestou na sua vida? Imagina que quando se fala em lei da atração, é como se fosse fazer um bolo. Precisa de vários ingredientes que misturados da maneira correta chegam no objetivo final de um bolo lindo e delicioso. E quando se pensa apenas positivo, é como se você tentasse fazer um bolo apenas com leite ou apenas com farinha. Não vai dar certo, porque não é assim que funciona. Precisa de outros ingredientes, além de pensar positivo, para completar a engrenagem que faz literalmente a lei da atração funcionar de forma positiva na sua vida. E até o final desse vídeo, eu vou te explicar sobre o método de quatro etapas para você usar e forçar o universo a manifestar na sua vida tudo aquilo que você quer e deseja, potencializando a lei da atração em até mil vezes, seja para prosperidade e abundância financeira, seja para relacionamentos saudáveis, enfim. Literalmente. Você vai estar no controle e no fluxo de acontecimentos positivos para a sua realidade. Antes da gente continuar, eu preciso dizer para quem é e para quem não é essa apresentação. Porque quando se fala de lei da atração, muitas pessoas pensam que isso aqui é besteira ou algum tipo de bobagem, babaquice. Se você acha que lei da atração... E assuntos holísticos e esotéricos são besteira? Então esse vídeo aqui não é para você. Mas se você sente lá no fundo que existe algo a mais, se você sente e acredita em energias e conexões, lá no fundo sente um chamado para despertar sobre as leis universais e como toda essa energia e conexão funciona. Continue assistindo a esse vídeo até o final, porque hoje começa uma nova fase próspera e abundante em sua vida. Se você chegou a esse vídeo, não foi por acaso. O universo colocou ele na sua frente de alguma maneira. E até o final, você poderá obter as respostas para as perguntas que sempre se fez. Porque eu não consigo prosperar? que a minha vida está travada. Porque eu não tenho relacionamentos saudáveis e felizes. Porque a minha vida está um total caos, de falta e de escassez. Porque eu nunca tenho dinheiro para fazer as coisas que eu quero. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Porque a minha vida está dessa maneira. Olá, eu sou Elemar Diogo, especialista em diversas terapias holísticas e um estudante empírico das leis universais. Hoje posso dizer que vivo minha vida no fluxo de abundância do universo, de crescimento, de amor, de prosperidade. Mas apesar de hoje eu viver na situação próspera e feliz que vivo para eu chegar aqui, nem sempre foi assim. Eu não vou contar a minha história para você, mas eu preciso voltar alguns anos no passado para você entender como eu criei esse método de quatro etapas que faz você entrar no fluxo do universo. Esse aí sou eu, alguns anos atrás. Como você pode ver, literalmente, a personificação do fracasso. Nessa etapa da minha vida, eu era muito parecido com você em alguns aspectos. Todo dia eu me questionava porque eu nunca tinha dinheiro para fazer o que eu queria fazer. Teve épocas que eu cheguei a trabalhar em até três empregos ao mesmo tempo para mudar minha situação financeira. E mesmo assim eu não tinha dinheiro para sair com os meus amigos. Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas que eu queria. Tudo que eu consegui foi ficar doente e com início de depressão. O dinheiro que entrava não dava nem para pagar as contas básicas. E mês a mês, era mais contas atrasadas sendo acumuladas. Eu não conseguia entender como a minha vida tinha se tornado um total caos. De alguém que na infância era feliz, alegre, e motivado, estava vivendo uma época de total escassez que não parecia ter fim. Dentro de mim, o que eu sentia era angústia, tristeza, ansiedade. Todo dia eu tinha de tomar remédios porque as dores de cabeça eram fortes em questão do estresse e dos problemas que eu tinha diariamente. Nessa época, eu não estava vivendo a minha vida. Eu estava literalmente tentando sobreviver a ela. Porque era uma luta constante, dia após dia. Eu tinha um par de tênis que, de tão velho que estava, passava meu pulso no buraco que tinha na sola. E eu usava um papelão como palmilha, porque eu não tinha dinheiro para comprar outro par. Eu tinha menos de cinco roupas do corpo, entre bermuda, calça e camiseta. Alguns anos depois daquela foto que eu te mostrei, meu pai veio a falecer. E com isso minha mãe entrou em uma crise de surtos psicológicos, o qual foi diagnosticada com esquizofrenia. Hoje ela está totalmente bem curada, tá bom? Deixa eu te mostrar um desenho que a rede social veio me recordar do dia mais triste da minha vida. Nesse dia que eu fiz esse desenho, eu literalmente perdi o meu chão. A minha mãe tinha sido internada pela quarta vez em um hospital psiquiátrico longe da cidade que a gente morava, porque era o único lugar com vagas. Eu levei ela até o hospital com a ambulância aqui da cidade mesmo, do SUS, e voltei para casa. Dois dias depois eu voltei para o hospital para ficar lá a semana dela, cuidando dela e dando suporte caso precisasse. Quando eu entro no quarto, meu mundo veio ao chão. Eu vi minha mãe, minha heroína, amarrada, de fraldas, dopada na cama, como se ela fosse alguém qualquer, uma pessoa descartável. Essa cena me deu um choque. A primeira coisa que eu fiz, a minha única reação... Ao ver isso, foi entrar no banheiro do quarto, fechar a porta, sentar no chão, porque eu tinha perdido as minhas forças e chorar, como nunca tinha chorado antes. Meu mundo desabou sobre minhas costas. Eu me questionava se realmente Deus existe e se Ele existia, como podia permitir isso na minha vida? Sendo que eu não fazia mal a ninguém, sempre que eu conseguia eu ajudava o próximo e mesmo assim... Minha vida era uma luta e sobrevivência todos os dias. Eu não saía em festas porque nunca tinha dinheiro, eu tinha uma pilha de contas atrasadas. O dinheiro que entrava eu não conseguia nem comprar comida direito. Eu tive de começar a vender as poucas coisas que tinha dentro de casa por trocados. Televisão, por exemplo, que valia 500 reais, eu vendia por 100 reais porque esses 100 reais eu comprava comida por mais umas duas semanas. Eu não conseguia entender como a minha vida estava dessa maneira. A água e a luz de casa eram cortadas regularmente por falta de pagamento. A luz, quando cortavam, era mais fácil, só ir na caixinha e ligar novamente. Mas a água, eles tiravam o registro e várias vezes eu fui em postos de gasolina aqui da minha cidade encher baldes de água e trazer para casa. Eu não conseguia entender como a minha vida estava em um total caos. Desordem e tristeza. Eu literalmente estava caminhando sobre espinhos, nessa fase que parecia nunca terminar. Eu questionava a existência de Deus, questionava se realmente existia seres de luz e se existissem porque estavam permitindo isso na minha vida. Onde em épocas que eu não tinha nem 10 reais para comprar pão e mortandela, onde a tristeza estava dentro de mim, minuto a minuto eu sempre lembrava de algo, que eu ouvi falar na adolescência sobre lei da atração, que basta pensar positivo que tudo vai melhorar. Mas por mais positivo que eu pensasse eu tentasse me manter, tudo parecia piorar cada vez mais. Alguns anos à frente eu descobri por que pensar positivo não atrai prosperidade, e você vai descobrir isso até o final desse vídeo. Na situação que eu estava, eu não aguentava mais. Eu já estava cansado de tanto tentar, de tanto lutar, e lutar, e lutar. Sem tempo para respirar e tomar um ar. Tudo o que eu queria era um segundo de paz. Tudo o que eu queria era ter prosperidade em minha vida. Tudo o que eu queria era ter paz dentro do meu coração triste. Eu não sei como explicar mas eu não estava cansado fisicamente, como se fosse um dia longo de trabalho. Eu estava cansado de uma maneira diferente. Minha alma, meu espírito estavam cansados e tristes de tanto tentar e tentar. E sempre dar de cara com o humor. Nesse dia, tinham cortado a água e a luz de casa. Eu lembro que sentei na minha cama, fechei meus olhos e mentalizei. Se realmente existe algo bom na vida, se realmente existem seres de luz, eu estou cansado de tanto tentar e não ter resultados positivos. Eu estou cansado de tanto sofrer. Eu mentalizei sentado na minha cama que eu estava preparado e que era para colocar na minha frente todo o conhecimento que eu precisava saber e aprender para mudar minha vida. Porque eu estou anos tentando e não estou saindo do lugar, eu estou preparado, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o meu melhor, mas coloque na minha frente o conhecimento que eu preciso ter para mudar a minha vida e situação, porque eu estou cansado de sobreviver e lutar sem vitória por longos anos. Eu continuei a minha vida e conhecimentos vieram até mim, pesquisando na internet, em páginas semelhantes iguais a essas que você está assistindo esse vídeo, conhecimentos de como realmente a lei da atração funciona. Conhecimentos sobre mecânica quântica, sobre neurociência, sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre biologia humana, que todas juntam, complementam o grande funcionamento das leis universais. Eu descobri todos os ingredientes que precisava usar para realmente fazer a lei da atração funcionar da maneira que eu queria. Eu preciso confessar que a minha vida não mudou da água para o vinho logo de cara, mas quanto mais eu aplicava o que eu estava aprendendo, eu sentia mudanças positivas. Meu coração já tinha dias alegres, o dinheiro começou a entrar aos poucos, eu comecei a comprar cursos online, Sobre o assunto para entender ainda mais. As contas atrasadas e o nome sujo foram sendo pagos, e aos poucos as coisas começaram a se encaixar. E hoje eu estou aqui com a minha vida totalmente mudada em um trabalho que eu amo fazer, onde ganho muito mais do que 10 mil reais por mês. Onde minha vida está alegre, em crescimento, em totalmente no fluxo. Onde minha mãe está totalmente curada e saudável. Onde hoje eu tenho relacionamentos saudáveis e pessoas felizes ao meu lado. Se alguém lá atrás falasse para mim que hoje eu estaria vivendo a vida que eu vivo hoje, eu daria risada na cara dessa pessoa. Porque de uma total escassez em todas as áreas... Hoje eu sou próspero e abundante em todas elas. E a partir de agora eu vou te ensinar como realmente a lei da atração funciona. Eu vou te mostrar todos os ingredientes que completam as leis universais para que você viva literalmente a vida que tanto sonha. Se eu saí da escassez que eu estava e cheguei aonde eu estou hoje, nada impede de você chegar também. A única coisa que eu precisei foi das informações corretas e como aplicá-las. Muitas pessoas, quando pensam em lei da atração, imaginam que é só pensar positivo, como eu pensei que também fosse por muitos anos e que nada mudava. Imaginam que basta fazer afirmações e tudo vai ficar bem. As pessoas querem mudar suas vidas, mas não fazem a mínima ideia de como as leis universais realmente funcionam. Eu não te culpo se você é uma delas, eu fico realmente feliz, porque se você está assistindo a esse vídeo, você vai despertar sobre esse maravilhoso funcionamento do universo. Imagina você morar em uma casa sem fazer nenhuma limpeza em muitos anos. Nada de varrer o chão, sem trocar os lençóis, nem lavar a louça após o uso. Eu não preciso nem dizer o quão ruim é, mas nem mesmo seus melhores amigos ou parentes ousariam entrar na sua casa. E não importa o quanto você tente e convença. E pior ainda, esse tipo de ambiente sujo e imundo traz doenças e pragas. Acredite ou não, essa é a abordagem da maioria das pessoas quando se trata de cuidar da sua energia interna. Não que você tenha culpa se você é uma dessas pessoas, mas poucas pessoas acreditam que temos um campo de atração que envia energia para o universo e recebe na mesma frequência. E a maioria das pessoas provavelmente nem sabe da sua existência. Agora...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 se você sente e acha que a sua vida está travada, se você sente que é uma pessoa azarada, se você fica doente com facilidade, se você tem baixa energia durante o dia, se você fica estressada e ansiosa ou ansioso com facilidade e a preocupação com a falta de dinheiro sempre circula dentro da sua cabeça diariamente. então provavelmente o seu imã de atração está configurado da maneira errada. E com isso você tem e vive em uma casa bagunçada. Dinheiro, saúde, alegria, felicidade, paz interior, tudo isso são como os amigos ou parentes que você tenta convidar, mas que não se atrevem a entrar na sua casa ao menos que você limpe ou a mantenha organizada. E a partir de agora eu vou te ensinar sobre como realmente a lei da atração funciona. E você vai descobrir como forçar o universo a te entregar tudo aquilo que você deseja. Para mim falar sobre lei da atração com você, eu preciso falar da base de todo conhecimento. Porque só assim você vai ter um maior entendimento sobre tudo isso. E quando eu falo sobre lei da atração, eu não falo apenas das bases espirituais, mas sim da nossa biologia humana, da ciência e neurociência, que é um estudo do nosso cérebro e corpo humano como um todo, que hoje caminho lado a lado com o que muitos mestres espirituais já falavam aqui na Terra há milhões de anos sobre lei da atração. Você precisa entender que ao redor de nós, de mim e de você, existe um campo eletromagnético que envia e recebe energia do universo na mesma frequência que estamos enviando e emitindo. Mas para você entender melhor sobre o nosso campo eletromagnético, que seria o nosso campo de atração, você precisa entender o que são atos. Tudo no universo é composto de energia vibracional e matéria sólida ao mesmo tempo. Se eu pegar, por exemplo, um microscópio e colocar em qualquer parte do seu corpo, qualquer parte do meu corpo e começar a aumentar, aumentar, aumentar, aumentar, aumentar vai passar por células vivas, células mortas, órgãos, e vai chegar num ponto de tanto aumentar, vai chegar numa coisa que se chama átomo. O átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. E se eu continuar aumentando cada vez mais ainda o átomo, no núcleo do átomo vai chegar em um ponto que muitas religiões chamam de ponto zero, de origem zero, de energia mesamórfica. Ou seja, é desse ponto energético que todas as coisas materiais palpáveis, tangíveis, que nós temos nessa realidade é criado a partir desse núcleo do átomo. A primeira informação que os cientistas conseguiram trabalhar depois do núcleo do átomo, o núcleo do átomo é a energia. A primeira informação que os cientistas conseguiram trabalhar é uma partícula que se chama bóson de Higgs. E algumas pessoas, alguns cientistas, chamam essa partícula de partícula de Deus. Porque é a partir desse núcleo, desse átomo, dessa partícula, que começa a se originar todas as coisas palpáveis dessa nossa matéria. E o átomo, por ser 100% energia vibracional... Ele está enviando uma frequência e está recebendo uma frequência por causa do seu campo eletromagnético que o átomo cria ao redor do próprio núcleo. Só que olha só que fantástico. Não existem átomos separados. O mesmo átomo energético na sua origem energética que está em você é a mesma origem energética que está em mim, que está numa pedra, que está numa mesa, que está numa cadeira. Lembra uma grande frase do Mestre Jesus Cristo? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Ou seja, na sua energia energética, somos todos um e estamos todos. Todos conectados, porque existe só um ponto de energia. E é desse ponto de energia que todas as coisas começam a pegar forma na energia palpável, material, aqui onde nós vivemos. Tá, Diogo, mas se todas as coisas existem só de um núcleo de um átomo, como que existem cadeira, eu, coisas diferentes? É muito simples te explicar. Ao redor do núcleo do átomo existem prótons, neutros e elétrons. E dependendo da velocidade que esses elementos que estão ao redor do núcleo giram e trabalham, forma uma densidade material energética que condensa na matéria aqui. Ou seja, em outras palavras, tudo que tem no universo é composto de matéria sólida e energia vibracional ao mesmo tempo. O carro que você quer, a casa que você quer, a prosperidade financeira que você quer, está enviando uma frequência energética. Calma, que eu já vou chegar nesse assunto mais pra frente. Só que eu vou te dar um exemplo. O, nó, o átomo, o núcleo do átomo, gira em 15 trilhões de vezes por segundo em sua energia original. E nós, eu e você aqui, para formar nossa consciência, o nosso cérebro, de 15 vezes por trilhões, o átomo ao redor do núcleo, com os prótons, nêutrons, elétrons, quarks, vai decaindo a energia atômica ao redor do núcleo do átomo, que vai condensando essa matéria. E de 15 trilhões de vezes que em sua energia original gira, chega em nós aqui em 15 vezes por segundo. Caiu muito o átomo, decaiu muito a energia do átomo para formar todas essas matérias palpáveis que nós temos. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que todas as coisas existem em um átomo. Tudo é composto de matéria sólida e energia vibracional ao mesmo tempo. Porque todo átomo existe um campo vibracional, um campo eletromagnético que envia e recebe energia. E como nós somos compostos de átomos, tudo no universo é composto de átomos nessa matéria, nessa realidade sólida, tudo está enviando e tudo está voltando uma energia vou te dar um outro exemplo para você entender melhor água, eu gosto de usar esse exemplo água, gelo e vapor é o mesmo elemento mas em consequência da vibração dos elementos que vibram ao redor do núcleo do átomo ou é água, vibra numa energia X gelo, vibra numa energia X vapor, vibra numa energia X mas é o mesmo elemento trabalhando em vibrações energéticas diferentes que compõem, por exemplo, água, gelo e vapor. Então, a primeira coisa que para você entender sobre a lei da atração é você ter consciência que todas as coisas têm átomos. Todos nós estamos ligados energeticamente, porque existe o mesmo núcleo do átomo que existe em mim, é o mesmo núcleo que está em você. E por isso todos estamos quanticamente, energeticamente ligados e entrelaçados. Então, se tudo é átomo, se tudo é energia, tudo aquilo que você vê, ouve, sente, pensa ou fala, está enviando uma frequência para o universo. E essa mesma frequência vai voltar para você. Pensa só. Quando você está reclamando... Eu nunca tenho dinheiro para comprar as coisas. Qual é a sua energia que você está enviando para o universo nessa situação? Uma energia de falta e uma energia de escassez. O que, que vai voltar para você? Mesmas situações que vão te colocar em energia de falta e energia de escassez. Ou, por exemplo, quando você fica reclamando da sua vida. Quando você se coloca numa posição de vítima. Qual é a energia que você está enviando... Para o universo é a mesma energia que vai voltar para você. Qual que são os sentimentos e as emoções que você tem na maioria do seu dia a dia? Angústia, raiva, estresse, são todas frequências baixas. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente e são essas mesmas frequências que vai voltar para você. Existe um experimento do Masaru Emoto. Ele fez um experimento usando o poder energético das palavras com partículas de gelo. Num experimento, ele congelou, cristalizou o gelo. Fotografou as partículas de gelo. Eu vou botar aqui na tela para você entender melhor. E numa, numa parte da experiência, foi falado palavras de amor, gratidão, amor base, eu te amo, eu me amo, nesse experimento veja como as partículas de gelo estão perfeitas, estão bonitas e não estão deformadas. E por outro lado, essa mesma parte do experimento, só que usado com palavras de ódio, com palavras de rancor, com palavras de não amor. Olha só, a mesma experimento, só que agora usando rancor e ódio. Toda a partícula do gelo está deformada, está feia, não está construída de uma forma bonita e próspera como está antes, no caso, com palavras de amor. Olha só os dois exemplos aqui para você entender. Com palavras de amor e com palavras de ódio. Tudo aquilo que você vê, ouve, sente e fala está enviando uma frequência. E é essa frequência que vai voltar para você. Porque tudo aquilo que fazemos envia uma frequência para o universo. Tá, Diogo, mas se tudo o que eu penso envia uma frequência, como que pensar positivo não vai atrair prosperidade? Eu me fiz essa pergunta, e é uma pergunta até inteligente. Mas eu vou te responder essa pergunta dando bases da neurociência. Dentro de nós existe o nosso parte do nosso cérebro consciente e o inconsciente. O nosso consciente é responsável por 5 a 10% da nossa capacidade cerebral. Enquanto lá no inconsciente é responsável por 90 a 95% da nossa capacidade cerebral. Por exemplo, agora você está consciente de estar assistindo essa aula aqui comigo, essa apresentação. Mas você está usando apenas 5 a 10% da sua capacidade cerebral para prestar atenção nessa aula. E lá no seu inconsciente tem 90 a 95% de energia trabalhando de forma invisível. Tudo aquilo que você vê... Ou Vicente Penso fala, até mais ou menos os seus 7, 8 anos de idade, estão sendo gravados no seu inconsciente, nas mais profundas camadas, de forma invisível. Se, por exemplo, a sua infância inteira você viveu ao redor de pessoas, onde essas pessoas falavam, pegar um exemplo de prosperidade financeira que dinheiro é sujo que pessoas ricas só passam a perna em outras pessoas quem tem dinheiro não vai pro céu esse aí só tem dinheiro porque é filhinho de papai todas essas coisas são bloqueios mentais que estão no seu inconsciente trabalhando de forma invisível mesmo que você pense positivo, por exemplo nessa mesma dualidade eu sou próspero, eu sou abundante, o dinheiro vem a mim com facilidade. Quando você pensa isso você está pensando com o seu lado consciente do seu cérebro que é 5 a 10 por cento da sua capacidade que é uma pequena força do seu cérebro só que enquanto você pensa positivo por um lado e lá no seu inconsciente tem um monte de lixo energético tem um monte de bloqueio energético que tem uma força tremenda que engole esse seu pensamento consciente seu pensamento consciente nem vai acontecer porque você tem muito lixo energético lá no seu inconsciente, trabalhando de forma invisível. Se você, por exemplo, passou por algum trauma na infância, alguma coisa que te chocou, está lá no seu inconsciente. Mesmo que você não lembre, é uma energia que está sendo trabalhada. Se você, as pessoas no seu corpo, processo de crescimento, ouvir as pessoas dizendo que todas as coisas são caras, brigas de irmãos e irmãs, todas essas coisas são bloqueios mentais, são bombas invisíveis que estão sendo enviadas para o nosso campo de atração e todas essas informações, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, quem tem dinheiro passa a perna em outras pessoas, enfim, todo esse tipo de informação é uma informação negativa É uma informação baixa E lá no seu inconsciente, de tanto lixo energético que você tem sem você perceber, você vibra numa energia baixa. E mesmo você tentando pensar positivo para aumentar o seu pico de vibração, você não vai conseguir. Porque é muito mais lixo que tem no seu inconsciente do que a força que você faz com o seu consciente. É por isso que pensar positivo não trai felicidade, não trai prosperidade. Antes de pensar positivo, você precisa se livrar desses bloqueios desses traumas dessas coisas que estão no seu inconsciente porque se você pensar positivo fazer as técnicas sem se limpar daquilo que está bloqueando o seu caminho vai ser a mesma coisa que nada você até pode ter um mínimo resultado mas você vai estar fazendo um tremendo esforço para colher pouco resultado e talvez a sua vida seja assim hoje você se esforça se esforça se esforça para ter algum tipo de resultado positivo e não consegue não consegue sair do lugar e não consegue entender é porque lá no seu inconsciente tem um monte de bloqueios que precisam ser trabalhados e quando esses bloqueios começarem a ser trabalhados começarem a ser removidos do seu inconsciente aí sim não tem nada de bloqueio na sua frente você começou a pensar positivo prosperidade prosperidade prosperidade porque é só crescimento, não tem bloqueio te impedindo de não subir. E isso eu entendi lá atrás. Quando eu comecei a fazer os meus processos de limpeza, as primeiras coisas que eu precisei fazer é começar a me limpar. Começar a, entre aspas, me reprogramar. Limpar a minha reprogramação velha e antiga, que estava toda danificada, que danificava o meu campo de atração, que deixava o meu campo de atração regulado para... A polaridade negativa e quando eu comecei a regular quando eu comecei a trabalhar limpar esses bloqueios eu comecei a prosperar porque aí sim eu tirei todo aquele lixo que estava travando a minha vida e eu comecei a caminhar prosperar prosperar e prosperar e o nosso inconsciente não sabe o nosso cérebro enfim cérebro consciente inconsciente não sabe distinguir o que é real do que o imaginário? Se, por exemplo, você é uma pessoa que vive vendo fofoca na TV, vive vendo tragédias, vive compartilhando tragédias, o que o seu cérebro está captando? Está captando uma informação negativa. O nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que o imaginário. Ele simplesmente capta a informação. Vamos fazer um teste. Teste rápido aqui de 10 segundos e eu vou te provar como o nosso cérebro não sabe a diferença do que é o real e o imaginário. Por exemplo, fecha seus olhos agora, respira fundo três vezes. Isso. Cada respiração sua, você vai esquecer todos os fatos do seu dia e vai se concentrar somente no momento de agora. Segunda vez, respira. Isso, com os olhos fechados, a última vez respira e pode manter seus olhos fechados. Isso, agora você lembra de um momento mais feliz da sua vida. O que aconteceu nesse momento? Quem eram as pessoas que estavam ao seu redor com você? O que aconteceu? Você abraçou alguém? Alguém te deu um presente? Lembre dos mínimos detalhes, desse momento mais feliz da sua vida e sinta essa energia e essa vibração hoje, agora, porque ela está acontecendo agora em você. E Isso, lembre cada momento, cada sentimento, cada pessoa que estava junto com você e sinta essa mesma felicidade agora. É isso aí, pode abrir os olhos Vou continuar olhando a aula aqui. Se você fez o exercício, se você conseguiu se desprender das coisas e fatos do seu dia e realmente mentalizou, lembrou do momento mais feliz da sua vida, você conseguiu sentir uma energia positiva agora em você. Você não vivenciou a energia positiva, você apenas fez uma lembrança e essa lembrança gerou neurotransmissores no seu cérebro que foram liberados no seu corpo, te deixaram mais alegre, mais motivado com a energia que você estava nesse dia, em consequência agora com pequeno experimento, nós demos um pico de energia na sua energia vibracional, no seu campo de atração. Se você ficasse 24 horas por dia com essa mesma energia alta, gratidão, prosperidade e amor, você estaria no fluxo próspero. Mas por que, que você não consegue se manter nesse estado alegre, motivado, 24 horas do dia? Ah, não sou um robô, isso é impossível. Mentira, isso é totalmente possível. Hoje eu acordo motivado, eu vou dormir motivado, alegre, feliz e grato. Porque eu não possuo mais bloqueios. Enquanto você não se livrar desses bloqueios, você não vai conseguir subir a sua vibração energética. E eu quero falar agora com você qual é a chave, literalmente. Talvez essa seja a chave mais importante para fazer o universo trazer aquilo que você quer. Que o que realmente co-cria a sua realidade não é os seus pensamentos, não é o que você vê, o que você fala, isso tudo faz parte do complemento. Mas... O pico energético maior que sai do seu campo de atração é o pico energético das suas emoções. Quais que são as suas emoções no decorrer do dia? Existe um estudo que o cientista David Hawkins fez um estudo científico, ele conseguiu medir com aparelhos de cientistas, num laboratório, tudo certinho. É um estudo muito importante sobre mecânica quântica que envolve a lei da atração. Ele conseguiu medir qual é a frequência de cada emoção que nós sentimos. Eu vou colocar na tela aqui para você ver a tabela de energias, sentimentos e emoções da escala Hawkins, que é chamada. Dá uma olhada aqui na tela. Quais que são os seus sentimentos? Onde você está hoje nessa tabela que está aparecendo na sua frente? Você está vibrando em culpa, em rancor, em ódio, em neutralidade, nessas vibrações e energias baixas? Ou você está vibrando em gratidão, em amor e paz, que são as energias altas? E energias baixas não atraem a realidade que você tanto sonha. O carro que você quer, a prosperidade que você quer, relacionamentos saudáveis que você quer, todos eles estão vibrando em uma energia alta. Imagina que, só vou te dar um exemplo, esse carro tão sonhado que você quer vibra numa energia 20. Mas hoje, com o seu campo de atração desregulado, você vibra numa frequência dessa. E por mais que você faça esforço, faça exercícios, faça técnicas, se você não se livrar, se livrar... Dessas energias, desses lixos Que fazem você vibrar Energias baixas inconscientes Você não vai conseguir Chegar à energia 20 Você pode até se esforçar Você pode até sentir um pico energético Como esse dessa visualização Que você acabou de fazer Mas eu garanto que você pode ter Aumentado um pouco a sua energia Mas provavelmente agora ela já está Um pouco mais baixa novamente Porque enquanto você não se livrar Desses lixos inconscientes em você, você sempre vai estar oscilando ou sempre vai estar vibrando em energias baixas. E os cientistas também conseguiram comprovar isso através de um estudo, através de uma técnica que é chamada fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian é responsável por tirar fotos e medir a sua frequência energética. Eu vou colocar aqui na tela para você ver e perceber como todas as coisas têm um campo de atração. Em 1939, o eletricista russo Simeon Kirlian criou uma máquina capaz de fotografar o campo energético existente ao redor dos corpos. Este processo ficou conhecido como foto Kirlian filha ela cata exatamente o campo eletromagnético que existe em nós. Aqui nós vemos uma aura carregada, uma aura que a gente se sente até um pouco mal olhando para ela, é uma aura de uma pessoa extremamente revoltada, uma pessoa com raiva, uma pessoa revoltada, uma pessoa amarga, uma pessoa sofrida, que vive um processo de angústia muito grande. E nós já notamos aqui também uma falta, o, existe uma falha no halo, é, dizendo que ela vive também o início de uma depressão. Nós observamos aqui uma depressão no seu início, e observamos aqui uma depressão bastante adiantada. Todas as coisas estão enviando e recebendo energia. O carro que você quer, por exemplo, vibra... Vou dar mais ou menos, vou voltar ao exemplo. O carro que você quer vibra na frequência 20. Mas hoje, por mais esforço que você tem pela carga de bloqueios e lixos energéticos, você não consegue passar da frequência 20. E se você ficar se mantendo em energias baixas, você não vai atrair a vida que você quer. Qual que são os sentimentos que você tem durante o dia? Você, por exemplo, vai no mercado. Nossa, eu nunca tenho dinheiro para comprar as coisas. Nossa as coisas estão cada vez mais caras, nossa, eu tô com um monte de contas atrasadas, passo uma pessoa com um carrão importado mais jovem que você, nossa, isso daí é filhinho de papai, deve ter ganhado isso daí, isso é um sentimento de inveja, sentimentos de inveja não cocriam prosperidade, porque isso é uma energia baixa. Imagina que você trabalha numa dessas lojas de vendas de eletrodomésticos, Aí você fica lá com o seu positivo, tentando aumentar a sua energia. Vai vir cliente para mim, eu sou o melhor vendedor da loja. Aí entra clientes, mas não vão comprar com você. Vão comprar com o seu coleguinha. Só que, mesmo você pensando positivo, eu sou bom, eu sou o melhor vendedor, eu vendo demais. Quando esses clientes vão comprar com o seu coleguinha, lá no fundo você sente ódio, você sente inveja, você sente raiva. E é isso que faz atrair a sua realidade. São os sentimentos, e esses sentimentos vibram numa frequência específica. E quanto você não se livrar desses bloqueios, você não vai conseguir aumentar a sua vibração. Por mais que você tente esse esforço. Porque isso é espiritualidade, neurociência, biologia humana, tudo trabalhando lado a lado apontando para o mesmo caminho eu tive que passar e estudar tudo isso para eu começar a entender como realmente a lei da atração funciona eu tive que passar por todos esses conhecimentos, é por isso que eu falei que as pessoas falam que é só pensar positivo mas não vai adiantar pensar positivo porque você tem lixos que você vem acumulando durante anos da sua vida até o momento de agora e enquanto você não se livrar desses lixos, você vai continuar vibrando na frequência que você está vibrando, enquanto você não entender como realmente pouco mais a fundo as leis universais funcionam você não vai conseguir aumentar a sua vibração agora que você já sabe tudo isso sobre lei da atração e leis universais eu não sei se você chegou a perceber mas o que eu acabei de falar para você são as mesmas coisas que mestres espirituais falam há anos e hoje a ciência consegue comprovar tudo isso também deve ter percebido que você precisa aprender sobre as leis universais e como remover toda essa sujeira energética que desconfigurou todo o seu campo de atração, que está acumulada em você por anos, porque não adianta você tentar mudar sem antes remover os bloqueios que você tem hoje. Não adianta você querer mudar sem saber como eles se formaram. E sabendo como eles se formaram, como esse lixo energético chegou no seu campo de atração, você não cai mais nessas armadilhas. Lá atrás, eu entendi tudo isso. E de tanto passar noites em claro, estudando e aplicando para transformar a minha vida e chegar no patamar que estou hoje, eu desenvolvi meu próprio método. Que eu chamo de método fluxo perfeito. Sabe por que eu coloquei esse nome no método, de método fluxo perfeito? Porque quando você se libertar dos bloqueios que você tem hoje, e quando você entende sobre as leis universais e aplica no seu dia a dia, você começa a viver em um fluxo perfeito de acontecimentos e de prosperidade em sua vida. Quando você entra no fluxo, a sua vida fica mais leve. Você não precisa mais lutar e fazer força para que as coisas aconteçam. Porque tudo está funcionando perfeitamente seguindo o fluxo próspero de amor de prosperidade. O método fluxo perfeito é dividido em quatro fases. A fase 1 um do método fluxo perfeito eu chamo de despertar. Imagina que você vai tirar a carteira de motorista. E para aprender a dirigir, você precisa entender sobre as leis de trânsito. E nessa fase 1 de um do despertar, é literalmente isso. Eu vou te dar aulas, vou te passar conteúdos, te ensinando como as leis universais funcionam e como aplicar elas no seu dia a dia. Você vai despertar sobre as leis universais. E quando você desperta sobre essas leis universais, quando você tem conhecimento sobre elas e começa a aplicar, a sua vida vai começar a se transformar aos poucos. E a fase 2 do método fluxo perfeito, eu chamo de destravar. Na fase 2, na fase 1, um, você aprendeu como as leis universais funcionam, você está já trafegando por aquilo que nós chamamos de vida com uma maneira mais leve, mais solta. E na fase 2 do método fluxo perfeito é o destravar. Onde nós vamos remover e limpar com técnicas avançadas, meditações, todos esses lixos inconscientes que fazem você vibrar em energias baixas. E quando você começa a limpar todo esse lixo energético que está fazendo você vibrar baixo no seu campo de atração, você se prepara para entrar na fase 3 do método fluxo perfeito, que eu chamo de se conectar. Na fase de 1, você entendeu sobre as leis universais, já está trafegando melhor na vida. Na fase 2, você removeu os bloqueios. E na fase 3 do método, é a fase de se conectar. Você vai aumentar a sua vibração para se conectar estar na frequência dos acontecimentos que você quer você quer a prosperidade financeira perfeito você vai fazer as técnicas aumentar a sua vibração para a sua vibração entrar em ressonância com a vibração da prosperidade e quando você aumenta a sua vibração e entra em ressonância com a fase da prosperidade as coisas começam a acontecer mais facilmente na sua vida e você já passou pelo despertar pela fase do destravar pela fase do se conectar e a última e quarta fase do método fluxo perfeito é a fase do receber você vai se preparar para receber tudo aquilo que você deseja tudo aquilo que você mais quer na vida, aplicando os ingredientes corretos de como a lei da atração funciona. E passando por essas quatro frases, fases do método fluxo perfeito, a fase 1 um do despertar, a fase 2 do destravar, a fase 3 do se conectar e a fase 4 do receber, você vai potencializar a lei da atração em até mil vezes na sua vida dentro do método fluxo perfeito você também vai aprender como aplicar as três mandalas de exercícios práticos que é uma ferramenta exclusiva essas mandalas foram elaboradas e criadas com as mais poderosas técnicas e exercícios de limpeza de bloqueios e aumento da sua energia e vibração pessoal. De forma acelerada, que eu aprendi durante anos estudando, aplicando e filtrando as melhores técnicas e práticas para que você não perca tempo em exercícios sem resultados, mas sim acelerar o destravamento do fluxo de prosperidade e abundância na sua vida. E assim, te colocando na direção correta dos seus sonhos e objetivos. Fazendo você aumentar a sua vibração e se conectar energeticamente com a realidade que você tanto deseja para a sua vida. E eu aposto que tudo que você já ouviu sobre a lei da atração, Nessa apresentação aqui foi muito mais profundo, com didática simples de aprendizado, com conhecimento realmente profundo. Não apenas algo, só pensa positivo que vai vir. Realmente você entendeu por que o seu campo de atração funciona. Por que... Você não atrai a realidade que você quer, porque você vibra energias baixas por causa dos seus bloqueios que você tem, e isso danifica o seu campo de atração. Agora você pode começar a sua jornada de desbloqueio e entendimento sobre as leis universais que regem o universo sozinho e sozinha. A partir de agora, você pode tentar tudo isso sozinho entre erros e acertos. Ou você pode ter a minha ajuda, se matriculando no treinamento O Poder da Atração, que é o treinamento onde eu ensino todas as etapas e exercícios do meu método, o Método Fluxo Perfeito. Indiferente do seu momento atual, indiferente da sua idade ou sexo, indiferente da sua religião, porque não vamos falar sobre isso, e caso você tenha qualquer tipo de dúvidas no decorrer do treinamento, no decorrer do seu desbloquear, você vai participar de um grupo de alunos onde você pode perguntar suas dúvidas lá. Que eu mesmo estou dentro desse grupo e vou responder para você. Todo o treinamento é online, as aulas já estão gravadas. Ao finalizar a sua inscrição, você já recebe de forma imediata em seus e-mails os dados para você acessar a sua área de alunos, onde todo o material está hospedado de forma simples e prática. Onde você já pode começar seus estudos do despertar para uma nova realidade em sua vida ainda hoje. Você pode assistir as aulas tanto no seu computador, celular, tablet ou TV, precisando apenas de acesso à internet para acessar a sua área de alunos. Seu acesso ao treinamento é vitalício, podendo assistir quando e onde quiser. É praticamente como se fosse uma Netflix. Você fez a sua inscrição, vai receber os dados de acesso, coloca os seus dados de acesso... Você vai entrar na área de alunos, onde todo o material, todas as aulas, todos os materiais complementares estão lá hospedados, esperando para você começar ainda hoje os estudos e o desbloqueio da sua prosperidade e o desbloqueio para a vida e a realidade que você tanto quer. E para te ajudar a acelerar ainda mais seus resultados, você vai receber de bônus áudios e meditações bineurais. Esse tipo de áudio é produzido exatamente na frequência do seu subconsciente, que é onde está alojado todo esse lixo energético que você aprendeu anteriormente. Quando você começar a ouvir esse tipo de ferramenta, a frequência dos áudios dissolvem automaticamente os bloqueios mentais invisíveis, que estão impedindo o seu crescimento e acelerando o seu processo de limpeza e aumentando a sua vibração energética de forma simples e acelerada. Você vai receber de forma gratuita a faixa que eu coloquei de nome Oração do Merecimento. Ao começar a ouvir esse áudio, você vai dar comandos ao seu subconsciente para dissolver todo o bloqueio mental que você tem sobre prosperidade e abundância. Você vai dar comandos ao seu subconsciente que está pronto para receber toda a abundância que você merece em sua vida. Você também vai receber a faixa que eu coloquei o nome de Faixa Tranquilidade Infinita. Quando você começa a ouvir essa ferramenta, toda a energia que está oculta e invisível que faz você se tornar uma pessoa ansiosa e agitada é dissolvida. E com isso te coloca em estados de paz e tranquilidade. E ainda você, para potencializar e acelerar o seu processo ainda mais, você vai receber mais sete áudios produzidos em frequências específicas para alinhar os seus chakras. Se você não sabe o que é chakra, deriva de uma palavra sânscrito que significa roda ou vórtice. Pois, segundo registros antigos, eles são pontos de energia que não param de rodar, agindo como antenas que recebem e emanam energia vital em pontos específicos de nosso corpo. Eles exercem uma função energética muito importante. Quando este fluxo de energia não está em equilíbrio, é possível notar vários problemas ligados à região em que está o chakra seja nos órgãos que ele rege, seja em âmbitos da nossa vida em que ele atua, cada chakra influencia uma ou mais áreas específicas da nossa vida, da nossa personalidade, da nossa saúde. Algumas passagens dos Vedas falam que existem 32 chakras e outros até 88 mil, mas a maioria concorda sobre a existência dos sete principais, que percorrem toda a nossa coluna vertebral, que são eles básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Quando esses pontos de energia estão desalinhados com muita ou baixa energia, é comum que a pessoa venha a ter vários problemas, tanto na parte física e emocional, como na parte amorosa, financeira e sentimental. Como, por exemplo... Muita ansiedade, desequilíbrio emocional, baixa energia e indisposição, dores no corpo, problemas com dinheiro, negatividade, onde tudo começa a dar errado. Cada chakra, cada vórtice de energia engloba uma área do nosso corpo físico e espiritual, influenciando ativamente o funcionamento dos nossos órgãos, sistemas e muito além. Influenciando também a nossa saúde mental emocional e o andar das coisas em nossa vida. Nossa relação com outras pessoas, nosso parceiro, nosso trabalho e nosso dinheiro. Por exemplo, quando o seu chakra básico que fica na base da coluna está desequilibrado, você sente que tem baixa energia física para fazer as tarefas diárias e muitas vezes sente um cansaço mental sem explicação. Você sente que é uma pessoa insegura e acha que tudo vai dar errado. Você vive uma luta constante atrás de dinheiro e vive na escassez. Você se prende a algum tipo de vício. E por outro lado, quando você tem a energia desse chakra em específico equilibrado, o básico, você é uma pessoa confiante e com coragem no seu dia a dia. Você tem estabilidade financeira. Você é uma pessoa com paciência. Você sente que a sua saúde física é ótima. Você tem sucesso e prosperidade material. Você se torna uma pessoa motivada, com segurança e confiança. Cada um dos sete principais chakras são responsáveis por áreas específicas da nossa vida. E você vai receber de bônus sete áudios que representam cada um dos sete principais chakras para alinhamento e correção energética, para acelerar o seu processo de aumento energético. Você também vai receber um e-book dando todas as instruções e uso correto dos áudios. Você também vai receber de bônus um livro digital que se chama o Guia do Iniciante à Meditação, com técnicas simples mas poderosas de vários estilos de meditação para você acalmar sua mente e silenciar os seus pensamentos negativos e entrar em um estado de paz e harmonia no seu dia a dia. Você também vai receber de bônus um outro livro digital que se chama 77 maneiras de como ter uma vida mais próspera, que são truques simples que você aplica no seu dia a dia para ter um desempenho melhor e sucesso em qualquer tarefa e atividade que você venha fazer. Agora, se você realmente está preparado preparada para transformar a sua vida, entrar no fluxo próspero de prosperidade, entender como realmente as leis universais funcionam e aplicar tudo isso com maestria no seu dia a dia e fazer com que o universo te entregue literalmente tudo aquilo que você quer, clica no botão abaixo desse vídeo, receba minha ajuda e seja bem vindo ao treinamento Poder da Atração, onde você vai aprender detalhadamente Todas as etapas do Método Fluxo Perfeito. Agora você deve estar se perguntando qual é o preço de tudo isso. E, olha, vamos ser sinceros, preço não é a palavra correta. E sim um pequeno investimento que você vai fazer em si mesma, Onde vai colher os resultados positivos por todos os futuros anos longos e prósperos da sua vida. E sim, existe um custo mínimo, caso você queira me ajuda e receber todo o material do Método Fluxo Perfeito. Porque, vou ser sincero, querendo ou não, vivemos num mundo onde precisamos de dinheiro para sobreviver. Essa câmera que eu estou gravando, essa aula para você, esse vídeo, eu precisei comprar. Esse site que está hospedado, essa aula aqui, eu preciso pagar uma mensalidade para que ele fique no ar, para que essa informação chegue até você. O suporte que eu vou dar para você, as aulas e equipamentos, todo o conhecimento que adquiri por longos anos, foi preciso que de alguma forma eu investisse dinheiro. E é óbvio que o investimento para construir tudo isso que eu tenho hoje, toda essa paz que eu tenho hoje, foi mínimo se comparar aos benefícios que recebo hoje diariamente. Você não faz ideia como é poder deitar na cama e dormir sem se preocupar se você vai ter dinheiro para pagar as contas amanhã. Sem se preocupar se você vai ter dinheiro para comprar alguma coisa para comer. Você não faz ideia da paz e tranquilidade que eu sinto por entender e transformar a minha vida com tudo o que eu venho te falando através desse vídeo. E se lá atrás eu não tivesse deixado, por exemplo, de pagar uma conta ou vendido alguma coisa minha que poderia vender na época para ter dinheiro para ter comprado cursos que me ensinaram o que sei hoje sobre lei da atração e desbloqueio de prosperidade, bem provável que eu ainda estaria vivendo aquela vida de miséria e escassez que vivi por longos anos atrás. Então, não se prenda a preço e sinta o é investimento que você vai estar fazendo em você mesmo e na sua vida. Sinceramente, tudo que você vai aprender neste treinamento, poderia simplesmente cobrar uma inscrição de R$ 997. Reais. E sim, teria pessoas se inscrevendo. E sim, todo o conhecimento que eu vou te ensinar vale tudo isso. E ainda mais, o poder de transformação que você vai ter pelo resto da sua vida. Cobrar, e cobrar um valor assim, facilitaria muito para mim. Porque eu teria poucas pessoas entrando, e eu estaria ganhando mais dinheiro, teria menos suporte. Mas, eu não quero isso. Eu não vou te cobrar esse valor. Mesmo todo o treinamento, vale esse valor, as informações, a transformação que você vai ter na sua vida? Qual o é, qual, quanto você pagaria pelo mapa, pelas técnicas, para que você daqui a um tempo você estaria vivendo a vida que você quer viver? É um preço inestimável, não tem como botar preço. Mas... Eu não vou te cobrar esse valor para você se inscrever ainda hoje. Eu quero que mais pessoas transformem suas vidas assim como eu transformei a minha alguns anos atrás. Eu quero que mais pessoas cheguem na real felicidade e paz interior, porque isso não tem preço que pague. E colocando tudo no papel, eu cheguei em um valor de inscrição que com o seu mínimo investimento eu vou conseguir custear todas as despesas para manter esse treinamento e suporte no ar pelo tempo que você precisar e ainda ajudar o máximo de pessoas possíveis. Seu investimento. Para fazer parte do treinamento, o poder da atração, aprender todas as etapas do método Fluxo Perfeito e se inscrever ainda hoje e receber todos os bônus de forma gratuita, não vai ser R$ 997. Reais. Nem metade disso, que é R$ 497. Eu até sinto vergonha de dizer um preço desses, porque realmente é um absurdo de barato. Por toda a transformação que você vai ter na sua vida, seu mínimo investimento é de apenas R$19,66 em 12 vezes no cartão ou em uma única parcela de R$197 no boleto. E olha só, eu ainda te dou uma garantia de 180 dias que dá 6 meses. Você sente uma mudança positiva em sua vida aplicando as etapas do método fluxo perfeito ou eu devolvo todo o seu investimento e te dou ainda mais 500 reais que eu tiro do meu próprio bolso você viu alguém na internet dar garantia de 180 dias o que dão seis meses porque até onde eu me lembro não. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, garante 7 dias para solicitar reembolso em caso de insatisfação. Se dentro de 7 dias, após sua inscrição, você ver que não era isso que você esperava, dentro desse prazo, você ao solicitar seu reembolso, eu vou te devolver cada centavo sem lhe perguntar o um motivo. Passados 7 dias, você tem mais 90 dias de garantia condicional. Se em até 90 dias você não sentir nenhuma mudança positiva, eu te dou uma consultoria gratuita que só o valor dela hoje é de R$ 497. Reais. E eu elaboro um plano de ação exclusivo para você. E te dou mais 90 dias de garantia para aplicar esse novo plano de ação. E se mesmo assim você não sentir uma transformação positiva em sua vida, eu te devolvo cada centavo investido e ainda te dou mais 500 reais que eu tiro do meu próprio bolso. Você está totalmente seguro dessa decisão. Se tudo der errado e nada der certo para você, eu assumo a culpa. Mas de qualquer maneira, você no final das contas sai com 500 a mais no bolso. Ninguém em sua consciência faz algo assim. Eu faço esse tipo de garantia porque confio no processo de transformação que o método fluxo perfeito vai fazer na sua vida. Ao aplicar, ao seguir o cronograma, eu e é impossível você não sentir uma mudança energética. Se você chegou até aqui e ainda não tomou uma decisão, eu preciso ser duro com você. Eu peço permissão a você para isso, porque pode até parecer arrogância minha, mas a minha vida não vai mudar nenhum pingo se você não comprar. Porque a gente está falando só de R$19,66 no cartão em 12 vezes. Então não fica aqui pensando que tudo isso aqui é para me matar,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 No entanto, sem entender o conteúdo que realmente funciona, você vai continuar rodando como um rato numa roda. Vai querer chegar em algum objetivo sem ajuda. Vai continuar fazendo práticas sem resultados. Vai estar cego sobre as leis universais da lei da atração. Vai ficar batendo com a sua cabeça na parede, pensando se está fazendo da maneira certa. Tendo que trabalhar muito mais do que realmente era necessário. Você está perdendo tempo e dinheiro todos os dias quando não segue o que ensino nesse método. Ao ver as aulas você vai entender do que realmente eu estou falando. Eu sei que isso é meio duro de falar, mas você precisa concordar comigo de que é verdade. Você não precisa viver mais uma batalha todos os dias. Junte-se a mim, junte-se a nós e receba ajuda e auxílio de quem já um dia viveu na total escassez e já se livrou dela, entendendo realmente sobre as leis universais e a lei da atração. Você precisa realmente abrir os olhos e entender como realmente isso funciona de verdade e na prática. Caso contrário, vai estar jogando tempo e esforço fora. Clica no botão abaixo desse vídeo, junte-se a nós, aprenda todas as etapas do método Fluxo Perfeito e seja bem-vindo e parabéns pela sua nova fase próspera e de abundância que começa exatamente hoje. Tudo agora depende apenas de você. Clica no botão abaixo, finaliza sua inscrição e nos vemos lá no grupo de alunos. Um forte abraço, até mais, tchau!